Shalom, adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Mas então, João capítulo 4, versículo 4, levanta mais questões como? Como devemos adorar a Deus em espírito? Como devemos adorar a Deus em verdade. Primeiro, adorar a Deus em espírito não significa que a pessoa deva estar em um estado emocional eh, alterado ou excitado para adorá-lo. Também não significa que nós devemos acenar com as mãos e cantar alguma música, louvor ou hino em particular. Adorar a Deus em espírito Significa aplicar a palavra de Deus à sua vida diária, obedecê-la e permitir que a verdade dessa palavra de Deus, que é Cristo dentro de nós, se torne o um nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de fazer ou lidar com os nossos negócios, a nossa esperança e as nossas aspirações. João, capítulo 6, versículo 63, diz assim. As palavras que vos digo são espírito e são vida. Jesus disse isso. Então, quando a, a aplicação da palavra de Deus se torna o seu caminho, sua maneira e meio de vida, então você possui esta vida, que é Cristo, dentro de você. Cristo é a palavra de Deus. Está registrado em João, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 2, até o versículo 14. E a palavra de Deus tornou-se é, o nosso estilo de vida e padrão de vida. E em outra passagem bíblica, em João capítulo 6, versículo 53, em diante, diz assim. Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Está restado em João capítulo 6, versículo 53 ou 58. A passagem de João capítulo 6, acima, é baseada, é a base para o motivo pelo qual Jesus rejeitou o diabo e sua tentação, quando o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Lucas capítulo 4, versículo 3. E de imediato, Jesus respondeu-lhes dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus disse, eu vivo pelo Pai, em João capítulo 6. Em Lucas capítulo 4, ele disse que o homem viverá de toda a palavra de Deus. Portanto, Jesus estava a viver pelo Pai. O Pai e é o Espírito e a palavra é o Espírito. Ele estava a viver pela palavra de Deus. Então, se ele tivesse obedecido a Satanás e ordenado que a pedra se tornasse em pão, então ele teria começado a viver do pão, ou seja, da palavra que foi feito ou ordenado por Satanás e não pela palavra de Deus. Assim, pelo ato de transformar a pedra em pão para comida, Jesus teria começado a aplicar a palavra de Satanás à sua vida, ao obedecê-la e comendo a palavra de Satanás por meio do consumo da obediência à palavra de Satanás. Jesus estaria, em outras palavras, adorando ao diabo a Satanás, em vez de obedecer a Deus que é a palavra e assim, sua adoração não teria sido em espírito e em verdade, porque não há verdade em Satanás, está restado em João capítulo 8, versículo 44 pois em acordo, o Senhor Jesus disse mais tarde, em um lugar diferente numa outra passagem vos tende por pai o diabo e as concupiscências do vosso pai fareis ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso é pai da mentira. Portanto, para adorar a Deus, meu irmão e minha irmã, em espírito e em verdade, é preciso aplicar a palavra de Deus em sua vida e obedecê-la. Isto é que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Pegar a palavra de Deus, meditar nela e fazer dela o nosso estilo de vida, o nosso, a nossa forma de falar, de pensar de agir e de fazer as coisas. E estaremos a adorar a Deus em espírito, em verdade, se assim o fizermos. Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Shalom.